A final do Carioca será transmitida pelo SBT. Isso mesmo, o Flamengo não assinou com a Globo, não chegaram a um acordo. Vai ser transmitido pelo SBT, talvez até pela Fla TV também. Isso é muito bom para o clube, porque o clube pode negociar é, outros contratos, contratos melhores, ganhar mais dinheiro em cima disso. O jogo de amanhã será transmitido na Flu TV, que inclusive... Quebrou recorde de, de, de lives no mundo, foi a maior live da história do YouTube, graças à torcida do Flamengo, né? Mas foi uma audiência muito legal, todo mundo vendo que a internet tem futuro, que existe vida sem a Globo, sim, existe vida sem a Globo. E que pode ser aí um grande marco para os times ter outras fontes de receita, vindo muito dinheiro pela internet. Agora, uma coisa legal que eu gostaria de falar para vocês é que você pode investir em time de futebol. É, isso mesmo. Você pode investir. Pouca gente sabe disso. Se você pudesse ter essa oportunidade de investir em time de futebol, olha, a oportunidade é a seguinte. Quatro grandes clubes da Europa você pode investir. Esse canal é de investimento. Se você gosta de investimento, se inscreve aqui. Curta o vídeo. Eu vou te falar os quatro times, grandes times que você pode investir. Esses quatro times são... O Arsenal, o Manchester United, a Roma e a Juventus. Se você quer saber mais, se você quer saber dicas de investimento em ações, se inscreve aí, deixa o seu curtir. Valeu!